É, 3 a 0. Ô, oh, Cid Lambretta! Ô, oh, Flamengo, 3 a 0 no Curitiba. Curitiba é fácil, eu quero ver ganhar do Maringá.